Por quê? Porque é burrice. Acho que vou com o Clark. Mas se quiser ir comigo, tanto faz. Só pra ir com a Diana. Eu e o Bruce já podemos ir? Eu mudei de ideia. Eu vou com o Bruce e o John vai com o Clark. Tanto faz. Tocardila! Minha esquadra está aqui por um lado.